Salve, salve, rapaziada, beleza? Sou o Maverickzinho aqui. No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês aí a como desativar temporariamente o Instagram de vocês. Bem, primeiro vocês entram aí no Instagram de vocês. Caso vocês quiserem me seguir, né, merchanzinho aí, né? É, seguei ou não, tanto faz. Eu nem nem uso muito essa conta aqui, eu só posto besteira, beleza? É, depois vocês clicam aqui em editar perfil. Em editar perfil aqui vocês descem e clica bem aqui ó desativar minha conta temporariamente aí depois vai abrir essa páginazinha aqui é, aí vai perguntar aqui ó por que você está desativando sua conta aí você seleciona e escolhe aí vamos ver aqui eu vou escolher alguma coisa aqui outro motivo é, aí depois você escolhe aqui ó insira sua senha aí depois espera uh, aí eu não lembro a minha senha aí depois depois digitar a senha você clica aqui ó desativar minha conta temporariamente vocês dá pra desativar a sua conta temporariamente prosseguir aí vocês clica sim aí vai carregar aí pronto eu desativou a conta de vocês é bem é isso aí é o tutorial se vocês quiserem ativar de novo a conta de vocês vocês apenas entram na conta aí de novo beleza depois de entrar coloca o nome né e a senha aí pronto ativou de novo a conta muito fácil né Bem, se eu ajudei vocês aí, se inscreve no canal, deixa o like e é isso aí. Muito obrigado por assistir, falou!